A autenticidade. Vamos complementar com esse outro tarô. Continuando. Câncer, a carta da autenticidade, é uma carta que mostra o sentido de ser verdadeiro, não importando a estrada que você esteja passando. Porque quando se é verdadeiro, honesto ou sincero, você pode estar andando, sobre o fogo, e ainda assim chegar lá na frente, no seu objetivo, ou em um degrau acima. E aqui tem alguma transformação acontecendo, seja o fim, o começo, ou uma renovação na sua vida, mas... Não parece uma situação fácil, porque tem um excesso de responsabilidades, gerando um cansaço, um peso muito grande. Mesmo assim, vai passar do jeito que está, não fica, porque as coisas estão sendo transformadas. E envolve um processo. Vêm momentos melhores, de muita abundância, diminuindo esses desafios. Mas, o melhor corrimão para te ajudar nessa caminhada e não tropeçar é se manter fiel na sua verdade. E vamos trazer uma mensagem do oráculo.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 A ressignificar o que não pode ser mudado. Essa carta aqui é perfeita para a leitura. Porque é uma carta que fala de se manter inteiro, sendo sincero, verdadeiro com você, enquanto a coisa está acontecendo. Não tente mudar, tente compreender porque tudo é cenário, tudo é contemplação, que vem e que vai, certo? Gratidão.